O trabalho aqui na roça começa antes mesmo do sol nascer. A vida do homem do campo é uma batalha diária, é preciso muita labuta para sobreviver. Eu nasci aqui neste lugar, no sertão de Brumado, numa primavera de 1969. Sou filho de Milton Evangelista Santos, agricultor, e de Dona Maria do Livramento, a Dona Santinha. Veio aqui nesta escola que frequentei pela primeira vez uma sala de aula. Na roça com meu pai aprendi o beabá da peleja do campo. As bandas diplomado, no um guerreiro sudoeste nasce um menino valente, vence num cabra da peste, ele defende o pequeno, o pobre, o trabalhador, seu nome é Alden de nordestino de valor. Ele luta pelo povo do campo da cidade, bem é amigo homem direito, com toda simplicidade. Presidiu o sindicato, o pé atuou. Cabra bom de trabalho, se o vereador. Tem visão e tem projeto, seu diferencial é luta com muita garra por direito social. luta pelo povo é sua bandeira Essa é uma homenagem ao amigo Aldenis Meira Essa é uma homenagem ao amigo Aldenis Meira Falar de Aldenis é, é fácil, não... não porque é uma pessoa que já começou essa luta desde o tempo da juventude, né? quando nós iniciamos o processo aqui da redemocratização do país, embrumado, nós nos organizamos para uma chapa é, em defesa dos estudantes, e naquela época era um centro cívico. Então, nós organizamos a chapa, Fomos eleitos e nesse processo de organização nós resolvemos que deveríamos devolver a representatividade total para os estudantes. Participou também da criação de associações de moradores, do, da Associação do Bairro de São Félix, das Malvinas, da Malhada Branca, entre outras associações. Em 1993, na crise da região, na crise da vassoura de bucha na região Cacauê, o Partido Comunista do Brasil nos enviou algumas pessoas para implementar a reforma agrária aqui na região. E uma dessas pessoas foi nosso companheiro Aldeni Meira. Eu era do Movimento Estantil e ele sempre na organização dos trabalhadores rurais sai de Brumado, vem para o sul da Bahia na crise do cacau e aí ele começa a desenvolver esse movimento em defesa da agricultura familiar. Eu fui fundador desse, desse assentamento, nós vivemos. O Dênis é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Eu eu, eu, eu considerei como se fosse o irmão irmão. É o Dênis atendendo a um, a um novo chamado da luta, é, dos seus ideais, ele abandona Conforto da sua casa, a comidinha quente da mãe, a cama arrumada, a roupa lavada, e vai para Itabuna é, morar embaixo de uma lona preta, é, dormindo em cama de vara. E nem ele sabia a dimensão do que ele iria encontrar. E a gente acompanhava isso, eu é, não digo não em desespero dos meu, do meus pais, mas com a falta, quando Alden saiu de Brumado, saiu de Brumado, é, às vezes ficava meses sem dar notícia. Mas sabe que teve, que teve um propósito, que teve um, um ideal. E Aldenes é o que é hoje, no, na barraca de onda preta, onde ele viveu vários, vários anos. E hoje é uma pessoa que a gente admira e sabe que antes de tudo pessoa que a gente pode confiar na sua crescente evolução dentro do movimento desde os anos 2002 até 2004 que ajuda a criar o MLT o movimento de luta pela terra ele chegou até ser presidente da FETAG que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura chegou a ser presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Tabuna também quando eu encontrei com o Aldenis ele era um militante de movimento social de luta pela terra eu era estudante de Direito na UESC e apoiava os movimentos sociais. Então nos encontramos é, e, dessa época, já somam mais de 15 anos. Hoje temos dois filhos, Pedro e Alice. E essa luta nunca parou. Em nossas conversas, é, sempre mencionei para ele que ele tinha uma particularidade muito importante que era a capacidade de diálogo, é, uma pessoa paciente e que ele, como uma pessoa que é, lutava nos movimentos sociais e trabalhava na questão política, que ele, que ele deveria se dedicar a essa questão. Eu sou trabalhadora rural, sempre caminhamos juntos na mesma luta. Espero que a Alden chegue bem mais longe, porque ele chegou até a vice-presidente da PETAG. Hoje é vereador, espero que ele cresça muito mais, sem esquecer da luta pela terra, da luta de onde ele veio, como jovem, como cidadão brasileiro. Não é porque eu sou mãe dele não, mas sempre quando ele quer uma coisa, ele consegue. Ele batalha e faz. Aldenos sempre foi um lutador e continua sendo um lutador, porque ele é um guerreiro, ele é luta, ele é lutador de pé no chão mesmo, né? Ele balançava de bandeira de. de com amor, como se fosse um do coração dele. E tive é, em Aldenis um companheiro de luta, membro da diretoria executiva da CUT, que participou de todas as grandes batalhas políticas dos trabalhadores aqui na Bahia contra o carlismo, por liberdades e contra o desmonte do Estado brasileiro provocado pelas políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Reconheço e acompanho a atuação do político Aldenis Meira. Na Câmara de Vereadores, ele tem se colocado à disposição das lutas populares, inclusive esse slogan que está sendo massificado da defesa da população com austeridade, com transparência, com ética e compromisso com a população. Hoje, com a sua liderança, foi eleito vereador em Tabuna, presidente da Câmara e, acima de tudo, cumprindo sempre com o que lhe foi prometido. As prom... O Dênis é um homem que a promessa para ele a palavra, coisa que ele aprendeu com seu pai, com seu avô, palavra dada, é palavra cumprida, não precisa escrever. A prova diz que hoje ele tem apoio de várias lideranças em Itabuna e com certeza será um dos representantes das classes sociais e que não vai abandonar suas origens. Eu conheço há anos e ele continua humilde, como sempre foi, e com certeza é uma pessoa que merece a nossa confiança. Você conheceu a minha história. Hoje estou vereador e presidente da Câmara de Tabuna, uma das maiores cidades da Bahia. Nesse mandato, tenho lutado por causas importantes, como transparência, concurso público, além de ter apresentado projetos de grande relevância social, como a meia passagem de ônibus aos domingos. Agora eu lhe apresento o meu nome como candidato a deputado estadual. Momento em que mais do que nunca é necessário fortalecer nossa representação política. Mantenho minhas convicções e os compromissos que me levaram a iniciar essa caminhada, sempre lutando pelo povo mais humilde. Denis Meira 6511, para fazer acontecer.